e aqui o Lavayer 7, vamos abrir para ver o que tem nele. Então aqui você tem o receptor em XLR e o transmissor em P2 e também a lapela Sennheiser.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 então você não tem, você não terá o problema nem do, de frequência e nem de bateria acabando toda hora, como é o caso das pilhas. E agora para quem se destina esse kit? Bom, esse kit é pensado para quem vai estar tá trabalhando com um gravador externo ou com uma mesa de som, isso porque o receptor ele é em entrada XLR então entrada geralmente de gravador ou mesa de som para quem grava na câmera esse não é o modelo ideal você tem os outros modelos e óbvio para quem vai estar tá utilizando a lapela na gravação pois ele tem a entrada P2 né e vem com a lapela da Sennheiser o que é ótimo né todo mundo já conhece a qualidade dos microfones da Sennheiser então você vai ter aí junto com o kit de wireless que dá uma qualidade também muito boa e o microfone da Sennheiser um áudio excelente para os seus vídeos então ele é pensado para quem não vai estar tá operando o áudio direto na câmera e sim vai estar tá trabalhando com um gravador ou uma mesa de som mas eu já sei o que você vai me perguntar você vai dizer